Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que existe outras formas de emagrecer que não é dieta. Mas por que a dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer? Simples? dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecimento? Por causa que se a pessoa tentasse emagrecer, por exemplo fazendo exercícios físicos. Não ia funcionar porque ele perdia 500 gramas, mas depois ganhava 1 quilo por causa que ele comia demais e fazia sem querer o pecado da gula. Ou ele fazia exercícios físicos e não conseguia perder os quilos, o que seria pior, por isso que é bom contratar um profissional de saúde para ou de educação física ou seja lá o que for.